Salve! Vamos lá. Vamos baixar um mod. Vai vir com um -rar. Vai extrair. Vamos abrir a pasta. Vou na pasta do GTA. E é só instalar o jeito que pede Vou abrir a pasta mod de abordagem O que tiver na pasta Cleo vamos colocar na pasta Cleo do GTA Eu já tenho aqui ó E o da pasta mod loader vamos colocar na pasta mod loader Já tenho aqui Vou entrar no jogo Deixa eu mudar a resolução aqui vou entrar no jogo Vai dar carregar. É. Vou ficar melhor vou carregar uma missão aqui. Vou pegar uma abertura aqui e vou parar alguém. Hello, ah uh, hey, it's é me Jonathan. Eu não sei, Jonathan. É o nome que me dão na orfândia depois que você me colocou para adotar. Como você me deu? Traz a família de novo. Sanon Ring has told them. É o comando de colocar a mão na cabeça. Ó. É a tecla L. Vocês vão mirar e apertar L. É o mesmo comando de antes. Agora, a mão para trás. Vão mirar nele e apertar a tecla M. M de macaco. Vocês podem ver que a minha animação melhorou. E deixa como é... Vocês vão virar nele apertar a tecla 0 9, é 0, é mas no caso aqui, essa animação vocês... essa animação aqui, rapaziada, vocês podem colocar no número no da gangue que vai ser, no caso, a polícia. Então vamos apertar a tecla 1. Um. Também é para a gama, policial. que vai ficar com a, com a mão de canto assim. E tem a tecla 2, que ele vai deitar no chão. Vou mirar e apertar a tecla 2, ele vai deitar no chão. Beleza, eu vou mirar nele de novo apertar a tecla L. Para ele ficar com a mão na cabeça. Agora eu vou usar a animação do policial. O é ideia dele? Ele vai apertar a tecla no PAD 5. Aí, ó fazendo tipo que tá re, tipo, revistando aí para parar vai apertar a tecla 6 e para liberar ele vai vai mirar nele apertar a tecla k dude então, are é outra animação aqui é posição sul vão apenas apertar um no pad de 2 para cancelar aperta x é 4. Vai ficar com a arma de lado. E a tecla e X novamente para cancelar. Deixa eu ver qual outra aqui, ah, tecla tecla 0. Vai ficar com o rádio do lado. Vai aparecer um rádio, você apertar a tecla 0, para cancelar aperta X. 0 X. Beleza. É bem é só isso só por enquanto. Vai ter as novas opções aí. É só é isso só, valeu!